Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botando Excel. E no vídeo de hoje nós vamos atender a pedidos novamente, atender a pedidos do Haroldo, né, que aprecia muito um gráfico de rosca. Ele falou, por que você não faz um gráfico de rosca no seu canal, Botão? Então é justamente isso que nós vamos fazer, aquele gráfico de rosca bonitinho, né, que à medida que você vai preenchendo as quantidades, ele vai preenchendo a rosca. Certo, Ju? Então toque na vinheta, se inscreva no canal, deixa o like, deixa o dislike se não quiser, pode fazer o que você quiser que o canal é seu e aí a gente vai pra frente. Toca lá e vamos pra... como eu disse, mansada, na verdade o gráfico de rosca ela é uma derivação do gráfico de pizza, a gente já utilizou o gráfico de rosca aqui no canal, quando nós mostramos o velocímetro, olha só a Juliana tá demais, rapaz, ela tá decorando as coisas, então é justamente isso que nós vamos fazer então o gráfico de rosca nós vamos mostrar a participação relativa de determinada fatia na minha rosca como um todo, certo? Então para que isso aconteça nós temos que ter duas informações iniciais, primeiro é o valor a ser mostrado, que ele vai de 0 a 100 então aqui você vai colocar então ou de 0 a 1 ou de 0 a 100. Então, vou começar aqui com o valor, sei lá, de 40, pode ser, Ju? E aí, como eu vou trabalhar em termos percentuais, ou seja, esse negócio vai de 0 a 100, como eu disse, nós temos a diferença a ser mostrada. Então, qual que vai ser a diferença, né? Vai ser de 100 menos o 40, beleza? Então, o que, que tem aí uma pizza de 100%? O que que nós vamos fazer agora, moçada? Você vai selecionar, pode selecionar só essas duas informações, inserir, então o gráfico que o Haroldo mais aprecia no Excel é o gráfico de... Boa. Fale rosca, Juliana. Rosca. Então está aí o nosso gráfico de rosca. Então uma bela de uma rosca plotada aqui na tela. Deixa até diminuir para né, entrar na, certinho aqui na visualização. Então tá beleza, o nosso gráfico de rosca ele está pronto. Só que tá uma bosta, né? Tá feio para cacete. Então o que a gente tem que fazer? Vamos melhorar ele. Então aquelas proporções para você mostrar, você tem que fazer uma pequena gambiarra. Então o que, que nós vamos fazer? É como se eu fosse quebrar essa rosca em pequenas fatias. Você quer cobrar, quebrar de quanto em quanto, Ju? De 10 em 10, tá bom? Ah, mas eu quero cobrar de 5 em 5. 25 em 25. A rosca é sua, você o que você quiser com ela, tá bom? Então vamos lá. Então eu vou quebrar de 10 em 10, vou colocar aqui, ó. 10, 10, 10. Se eu vou quebrar de 10 em 10, eu vou de 0 até 100, quantos 10 eu tenho que ter? 10. Aê, Juliana. Então, Zerati acelera de novo. Por que está dando risada? Beleza? Então, colocamos aí os 10 números de... Ah, mas precisa fazer essa estrutura fora? Não, não precisa. Se você quiser deixar isso dentro do gráfico, né? Até facilita, porque daí você não vai precisar manter isso aí fora da planilha. Pode. Então, vou clicar agora com o botão direito, Ju. E vou vir aqui em selecionar dados, né? Então, essa primeira série que nós temos é justamente a série a ser mostrada. E aí eu tenho, né? Adicionar. Eu vou adicionar a segunda série. Então... Quem que vai aqui nos valores da segunda série? Como eu disse, você pode colocar 10 vezes o número 10 aí dentro. Ou você pode vir aqui e selecionar os 10 que nós colocamos aqui. Vou dar um ok e um ok novamente. Então, olha que maravilha, Ju. Pode sair da estrutura do gráfico, pode sair tudo isso aí que não vai servir a princípio mais para nada. Olha lá, Ju. A nossa rosca está quase formada, no caso, a rosca do Aro. Então, o que, que, é que aconteceu, pessoal? Na parte interna da rosca, ele pegou e plotou a nossa primeira série. E na parte externa, ele plotou a segunda série. Então agora a gente vai dar uma enfirulada no negócio só para aproveitar a segunda parte, né? Cliquem, por favor, na segunda série plotada que tá tudo aqui de 10 em 10 e vamos colocar uma única cor para esta série. Então vou colocar que cor que você quer? Você quer lilás. Tem lilás aqui? Pode ser esse roxo aqui? Esse roxo aqui. Então beleza. Então notem, né? Eu coloquei a segunda série, o roxinho, e a série original que a gente colocou ainda consta lá. Então o que que nós temos que fazer, Ju? Eu preciso sobrepor uma rosca a outra, como é que eu vou fazer isso, moçada? No gráfico de rosca, quando você quer sobrepor as séries, você tem que jogar uma como sendo no eixo secundário. Que, que vai acontecer uma rosca vai entrar na frente da outra. Então, eu vou clicar aqui na série, certo? Venho em design, tá dando risada não? e vou alterar tipo de gráfico. Então, o que, que aconteceu, Ju? Automaticamente o Excel ele já selecionou aqui, ó, o tipo, o tipo né, de combinação de gráficos. Nesse caso, eu vou utilizar os dois tipos como sendo rosca, só que agora eu vou utilizar um. Deles eles vou colocar no eixo secundário. E agora presta atenção, por quê? Se você colocar o primeiro como eixo secundário, olha o que vai acontecer lá, Juliano. Ele sobrepôs imediatamente em cima. E o que que acontece se você colocar o outro como gráfico secundário? Esse aí vai sobrepor em cima do outro. Então isso é bem legal, assim, bem importante, na verdade. Porque o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar a série 1 um sobrepondo a de trás. Por quê? Todo aquele quadradinho picadinho, ele vai ficar atrás da rosca. E aí o nosso gráfico, ele está praticamente pronto. Porque o que vem daqui para frente é firula. Basicamente o que nós vamos fazer, ó, Ju? Ok, beleza. As duas séries, elas estão plotadas, só que está uma na frente do outro. O que, que você vai fazer com a série laranja ali, ó? Você vai sumir com ela. faz subiuzinho, vai. Sumiu com ela. Como é que você vai fazer isso? Você vai clicar nessa fatia até a parte laranja ficar só selecionada. Aí você pode vir aqui, ó, Ju, formatar, preenchimento da forma, ó, Você coloca sem preenchimento. Olha lá que coisa legal. Então, o que que acontece? Esses 40% que você está vendo aqui, ó, se você colocar 10, ó, olha que legal, 20, ó. Ele dá a impressão que você está completando etapas dentro da sua rosca. Só tá. E ela só tá, na verdade, uma na frente da outra. Ai, mas ficou feio esse roxo com azul. Aí, querido, é firula, né? Se você quiser uns dashboard bonitos, entra lá no canal da Kareabécia, do Gerson, do Minhas Planilhas, né? Que pode mandar um adesivo para nós por aqui, certo? Que lá tem como enfirular gráficos, ok? Mas basicamente é dessa forma que a gente faz. Mas quer dar uma melhorada? Eu melhoro. O que, que você quer aqui? Você quer o que, que combina com roxo? Pode ser o verdinho para ficar igual o Donatello da Sertorga Ninja? Eu gostava pode. do Donatello. Então aqui, ó, vamos colocar um verdinho. Não pode ser o verdinho, tem que ser só ela. Clicar. Vamos colocar um verdinho aqui. Olha lá que beleza. Aqui, ó, vamos colocar uma certa transparência. Não vai entrar agora, mas vai dar pra mexer. Ou seja, eu não vou ficar mexendo em firula. O que que é legal, moçada? Você também utilizar outros elementos de gráficos. O que, que você quer fazer, Ju? Pede pra eu colocar um número a ser mostrado no meio. Coloca o um número a ser mostrado no meio. Obrigado. Então, como é que a gente faz pra colocar o número a ser mostrado no meio? Se você vir aqui, ó, inserir uma caixa de texto dentro disso daqui, beleza? Aí que vem o negócio. Eu já mostrei isso em outros vídeos, mas vai que vale relembrar. Aí eu tô dentro do Excel, basta eu colocar igual dentro da caixa de texto e pedir para indicar aí. Merda, certo? Porque o igual vai ficar dentro da caixa de texto. Então o que, que você tem que fazer? Com ela selecionada, você vai utilizar aqui a opção né da barra de fórmulas igual o valor a ser plotado. Olha lá que legal, Ju. Ele colocou no meio. Ah, mas não tá bonito. Não, não tá bonito. Então o que que você faz? Você vai lá, tira o contorno da forma, né? Aumenta, deixa centralizado. Deixa, que cor é que você quer deixar? Vamos deixar em cinza. Olha lá que beleza. Aí, botão, mas eu posso colocar um valor que não vai de 10 em 10? Eu posso, por exemplo, colocar o 15? Pode. Qual que é o problema, né? Ele perde ali a formatação que você colocou. Então, o que, que é interessante, né? Que você possibilite que o seu usuário mexa sempre de 10 em 10. Então, como é que você pode fazer isso? Aqui é legal se você colocar um, é, uma barrinha de formulário, né? Um, um controle de formulário, ó. Desenvolvedor. Então, vamos falar devagar, porque eu não tenho certeza se os caras assistiram isso em outros vídeos. Você vai clicar no desenvolvedor, inserir, barra, derrolagem. Fiz a barrinha, clico com o botão direito, Ju, formatar controle. Qual que é o valor atual? Da sua rosca, ah, 20. Não, tá ah, tá. Chega, Pelo amor de Deus, é 20. A sua rosca pode valer no mínimo quanto, Juliana? Zero. Zero, muito bem no máximo 100. A cada clique que você dê, que você quer dar na barrinha, você quer que aumente de quanto em quanto? De 10 em 10. Então aqui, moçada, onde está a alteração incremental 1, você vai colocar 10, que vai deixar só o usuário mexer de 10 em 10. Ah, mas se tivesse tudo 1, mas, meu Deus, aí a rosca é sua, você faz o que você quiser, mas tem que pôr ali 1 em 1, tá bom? Então vou colocar 10 em 10, alteração incremental também 10 em 10 e o vínculo da cela nós vamos colocar vinculado a esse valor aqui, beleza? Vou dar um ok, vou dar um ok de novo, olha que belezinha, João, Ó, olha, olha, olha que show de bola. Então, Aí, Haroldo, esse aqui é o seu gráfico de rosca, olha lá, ó. Fica aqui até amanhã. Gostou, Juliana? Você quer alguma coisa na rosca? Tá bom. Quer mexer no orifício? Então, espera aí. Volta lá, Casey. Vamos diminuir aqui, ó. Quem quiser formatar série de dados. Olha aqui que apareceu. Tamanho do orifício da rosca. Dá pra você diminuir e deixar ela menorzinha. Só que daí você vai ter que fazer isso para as duas séries. Então, não deixe para fazer no final do vídeo como eu. Ou então, olha que deu um aspecto legal também, ó. não sabia. No fim, a cagada. Não, não ficou bom, não. Mas tá bom, depois se quiser mexer, você faz Não preciso fazer de novo, né? Tá bom Então é isso, meus queridos, não temos recados, então Só para se inscrever aqui no canal Ativar as notificações Que nós queremos bater pelo menos 10 mil até o final do ano Já que nós estamos atrás do canal Condizila do Funk, é isso? Tá valendo uma caixa de cerveja aqui pra produção Está valendo uma caixa de cerveja Se eu bater 10 mil, se eu não, né? Se a gente bater 10 mil inscritos até o final do ano Eu pagarei duas caixas de cerveja Estou dobrando a posse nesse momento não. Valeu! Ó, ah, deixa assim. Aí quanto que é mal assombrado, olha lá. Tchau.